Oi pessoal, ah, vamos encerrar aqui praticamente o, a instalação. A gente tá aqui, ó, abaixo da cabine, é, só pode entrar aqui quem é habilitado, tá? Só para vocês ficarem cientes, atenção, hein? É, aqui tá, olha, é, o cabo já tá ancorado, olha aqui, ó, que beleza, ó. Aqui tá o cabo, o, o cabo de comando, ó, e aqui o nosso cabo Draca, tá vendo, ó?